Gente, mais um vídeo daqui de Nova York, de um lugar que nem todo mundo vai. Não é aquela coisa de Central Park, Quinta Avenida, não. O um mercado aqui no Chelsea se chama Chelsea Market, que ele foi construído onde antigamente era uma fábrica de, de biscoito, de bolacha, né, para os paulistas. E, e aí aqui a gente tem uma diversidade de lojas, papelaria, livraria, loja de, de arte, loja de artista, loja de artesanato mesmo local. E a gente tem uma coisa que eu acho muito curiosa, como é tudo feito muito assim, muito handmade, você vai observar em cada loja o que, quais são as cores que as pessoas colocam nos seus displays, nas suas vitrines. Então tem assim uma vitrine só de temperos, sabe aquela coisa de terra, terracota, mostarda, é, laranja? E aí você começa a observar isso para que você use essas referências de combinação de cores quando você for fazer a produção da sua casa ou mesmo quando você for pintar uma parede, enfim... Você tem que sempre pensar nessa harmonia de cores. E aqui nós temos assim, aquele estilo industrial que eu vivo falando pra vocês e é a cara de Nova York. Quando a gente usa papel de parede tijolinho, encanamento aparente, quando a gente usa muita madeira, caixote, o que, é que a gente está querendo remeter? Remeter a esse estilo loft que a gente encontra muito aqui em Nova York. Hoje eu descobri uma curiosidade que, assim, eu já vim aqui várias vezes, eu adoro, eu fico namorando, olhando, comendo uma coisinha ou outra, mas hoje eu descobri uns mapas, eles são reciclados. Por que que acontece? Nova York é dinâmico e isso muda sempre. Então esse artista, ele pega é, plantas, mapas, que são de Nova York, que já não estão podendo ser mais utilizados, e aí ele faz uma obra de arte em cima, gente. É pintura, é colagem, é um espetáculo. São mais de 5 milhões de pessoas que passam aqui por esse mercado por ano. É muita gente, não é verdade? Mas é porque é muito, muito legal.